E daí, bom dia grupo, vamos acordar, hoje é sexta-feira, dia da maldade. Dia de chamar o boy e o trabalho ainda não tá pronto, dia de trabalhar de bermuda, usar jaleco sem camisa, havaiana no pé, coçar as frieira. dia de fazer cerâmica cheia de bolha, com trinca e tudo mais, dia de usar sobra de metal pra fundir até acabar. Dia de prometer o trabalho e não entregar. Hoje é dia da maldade. Dia de colocar o boy para limpar o decantador de gesso. Dia de raspar o preparo para esconder as bolhas. Dia de fazer canino no lugar de central. Dia de fechar trinca com vaselina. Dia de não usar óculos, furar o zóio e ficar de mimimi pro patrão. É, sim, hoje é dia da maldade. Dia de ficar no zap zap com trabalho para entregar. Só no kkk. Dia de fazer dentadura com líquido alto. Dia de comer tudo os bordos com a broca. Dia de vazar gesso aguado, troquel torto e modelo zoado. Dia de queimar metal e falhar fundição. Hoje é dia. Dia de bater marmita na bancada. Dia de devolver a moldagem e aumentar o preço da tabela sem avisar o dentista. Sexta-feira, grupo. Vamos acordar. Dia da maldade. Só que não. O dia mesmo é amanhã. 5 de novembro. Dia dos profissionais que criam não apenas sorrisos, mas também novas histórias, daqueles que passam pela vida de inúmeras pessoas, levando seu esforço e dedicação com horas e horas de trabalho até alcançar a perfeição. Dia dos profissionais que não tem hora para ir embora, e às vezes até abrem mão da família pela profissão. Com um jeito simples de se relacionar, também sabe compartilhar, atenção e conhecimento, além de amor e paixão em cada trabalho feito com suas mãos. Dia do verdadeiro artista do sorriso. Feliz Dia do Protético. Uma homenagem da Talmax.